E aí? Bom, primeiro que a própria percepção da institucionalização dissociativa do instinto já é um tônus, é um fator, é um aspecto que concede e expõe de forma favorável o que é em si admirável. O instinto por si só é a ação interna, é a ação da espécime, é a ação animal do ser que conduz o indivíduo a reações e ações externas. Dada ao nível de complexidade da expressão, da, da expressão e determinação das condições comuns aos indivíduos de uma mesma espécime, adaptadas a um propósito. Porém, desde então, o propósito vem se alterando e a sociedade, devido à sua expressão mais e mais complexa, com mais e mais seres, hoje traz níveis de complexidade de regiões, hum, culturas e também costumes além da condição social, da condição mercadológica, da condição verbal, da condição estrutural e da condição hereditária no que diz respeito à forma de viver e à forma que esse viver é conduzido através do tempo. Dada esse comportamento, cujas características devem se basear como referência ao ambiente, temos a instrução e a forma com que esse ser é instruído e também a maneira com que o ser se comporta instintivamente. Deste modo, temos a estrutura instintiva da espécie humana uma só e temos a estrutura adaptativa da espécie humana dada aos diferentes estímulos e fatores sobre a condição das variabilidades e do ponto onde o próprio instinto é filtrado associativamente ou dissociativamente devido ao propósito adap adaptativo que o mesmo tem. A consistência de uma série de etapas da construção e ambientação do indivíduo também influenciam diretamente na forma com que esse ser filtra e adapta esse pulso interno chamado instinto, essa condução motivacional instintiva dada a expressão do ser que se a realiza ações sem depender de experiências anteriores ou pensamentos anteriores, dada ao ser em seu funcionamento do subconsciente, onde o mesmo tem a expressão de fatores baseados em condutas e regras assimiladas e dadas regras inquestionáveis em seu subconsciente, condicionadas como costumes, como ações que não podem ser substituídas, pois estão interligadas e referenciadas em outras inúmeras ações, como a forma e o formato do ser que caracteriza a não mutação desses aspectos, pois julga que esses aspectos têm a fonte crucial em diversas outras experiências adquiridas subsequentemente ao fato da assimilação daquele daquela ordem como regra inquestionável e insubstituível regra que caso contrário seja desrespeitada resulta na morte do indivíduo devido a outros padrões instintivos devido a outra condição instintiva devido a outro tipo de ambiente a confusão de caótica, de instintos em vários ambientes sendo expressados ao mesmo tempo em um ambiente onde o mesmo deveria ser cuidadoso, deveria oferecer amparo, deveria oferecer estrutura, o mesmo não tem. O mesmo não tem esse tipo de dinâmica, esse tipo de esclarecimento, pois ele não tem um grau de consciência, ele não consegue perceber a profundidade que é necessário para distinguir, discernir esses aspectos instintivos, dado como o ser que se diferencia em aspectos comportamentais, pois atinge a maturidade e habilidade para constituir com clareza a expressão e assim agenciar níveis cada vez mais profundos e mais claros dentro de si mesmo, agenciar os instintos e padrões usados como referências antes, sem clareza ou discernimento, hoje agenciados por meio da lógica e da capacidade inerente ao indivíduo que está ciente e já desbravou e descobriu aspectos pessoais, se tornando adulto e enfrentando assim a sua segunda ambientação após os 18 anos. Deste modo, temos as ações fixadas, estimuladas e reconhecidas conscientemente, aonde o ponto de sua ativação é um estímulo externo, onde a sua forma e capacidade é suficientemente forte, aonde sua expressão e grau de consciência traz dados a se desvinciar de aspectos instintivos que não são mais funcionais. Dada a antropologia, psicologia e sociologia desses padrões de comportamento, temos a condição moral que carece de explicações sobre esses padrões complexos, embora traga consigo típicos mecanismos mais simples, aonde o ser se defende e se expõe a fim de fazer parte, sem muita malícia sem muitos dados, sem muita coerência, dada deficiência natural e clara de diversas habilidades que não amadureceram o suficiente para estabelecer clareza na ótica e, com isso, clareza na cognição do indivíduo em seu meio. Se baseando nisso, temos uma perspectiva de vida sempre em estado de alerta e também em estado de sobrevivência para estabelecer Condições para o ser rever sua imaturidade, sua incapacidade de amadurecer com outros aspectos da sua persona e do seu arquétipo, dando a esse sentido uma dependência doentia, psicologicamente doentia, dado ao indivíduo que não sabe se socializar e se relacionar com seres adultos, seguros, estáveis e planos. Logo, a prematuridade da expressão do indivíduo como ser adulto quando ele não é adulto, ao invés de realçar suas capacidades e comportamentos, logo traz um problema. Uma, uma forma onde todos os seres, ou a maioria deles, que entram nesse tipo de proposta experiencial, são seres que tendem a não distinguir com clareza a sutileza e tendem a ter experiências dentro dos aspectos da vida de forma não gentil, de forma dolorosa, de forma problemática, uma vez que a linguagem natural do universo e suas características, dadas as condições teóricas e temáticas, uh, faz com que o indivíduo não tenha... Uh, esse tipo de vida saudável que tanto almeja faz com que ele cometa erros em busca dessa vida saudável, faz com que ele se veja como um problema, uma vez que ele deveria ser capaz de exercer essa vida, mas não vive, não exerce. Não tem essas pulsões claras e vive com agonia, instinto e é, desconforto. Dada a pulsão, dada sobre a vida e sobre a morte, aonde o ser que não faz parte se sente como morte, o ser que não se vê respeitado se sente como a morte, o ser que não se sente uh, estruturado se vê como a morte. Todos esses aspectos fazem parte dos desejos, dos sentimentos e das expressões humanas. favor, prestar atenção em si mesmo. Se você não presta atenção em você mesmo, você não vai conseguir prestar atenção em mais ninguém. E fazer da sua vida um aspecto problemático, e fazer da vida do outro o problema para justificar o seu, nada mais é do que um comportamento infantil, precário e nojento. Até aí, cada um com o seu. Até.